Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série Como Era Gostoso o Meu Inglês, onde a gente aborda alguns termos em inglês e qual o seu significado, ou melhor, o seu sentido dentro da nossa área de comunicação, negócios, marketing. No episódio anterior falamos de marketing. Hoje falaremos de um termo bem parecido, de uma palavra bem parecida, que seria remarketing. Pode parecer óbvio, né? Remarketing, é refazer o marketing fazer novamente o que já foi feito antes, talvez algo desse sentido, né? Porém, quando a gente fala de remarketing em comunicação, principalmente em mídias digitais, a gente está querendo abordar uma coisa muito maior que isso. Porque afinal, você está refazendo esse marketing, você está reexibindo um anúncio para quem? para aquelas pessoas que já viram o seu anúncio anteriormente, já souberam da sua marca anteriormente, porque você demonstrou interesse naquilo. Então quando você visita um site, quando você acessa o Google, por exemplo, e faz uma pesquisa sobre algum produto, algum serviço que você queira, e acessa efetivamente algum daqueles sites, o que vai acontecer é que as ferramentas digitais vão descobrir, vão colocar no seu computador uma informação, que vai marcar que você procurou por aquilo. Isso quer dizer que quando você acessar o Facebook, por exemplo, ou outros sites da rede, você vai ser impactado novamente por aquele mesmo produto, por aquela mesma marca de serviços que você tinha procurado anteriormente. Basicamente, como se aquele anúncio estivesse te perseguindo. Quer dizer, você acessa a internet inocentemente, faz uma busca, seja no Facebook, seja no Google, por alguma coisa que você está procurando, algum produto, por exemplo. E dali, algumas horas ou no dia seguinte, você começa a reparar que outros anúncios daquele mesmo produto que você procurou e até de outros relacionados começam a pipocar nas pesquisas que você faz ou durante o rolar da página, pura e simplesmente. Quem usa bastante esse recurso são as lojas virtuais e-commerce ou seja você entra numa loja, coloca o produto no carrinho, fica pensando se vai levar, acaba desistindo ou esquece e não compra nada. Dali ao tempo, o que pode acontecer? Não apenas você pode receber aquele anúncio novamente daquele exato produto que você viu quando está navegando no Facebook ou no Google ou algum site parceiro dessas empresas e isso serve para quê? Aquela empresa está dizendo, olha, você procurou por aquele produto, você demonstrou interesse, você não quer comprar? Então, ele serve como um marcador de interesse e ele tenta fazer com que você tome a decisão. Afinal de contas, se você colocou o produto no carrinho, é porque você tinha interesse nele, né? E aqui cabe um parênteses, aqui cabe uma observação interessante. Você sabia que a compra certeira, ou seja, Aquela pessoa que entra no site, vai direto no produto, põe no carrinho e compra. Esse pessoal representa uma parcela muito mínima de quem visita os sites de e-commerce. Ou seja, o próprio Google já fez um levantamento e apurou que cerca de 97% dos visitantes de e-commerce representam clientes que não convertem na primeira visita. Ou seja, 97% das pessoas que entram naquela loja não compram, pelo menos não naquela primeira visita. É o famoso e clássico cliente que diz Estou apenas olhando Bem, eu não vou falar aqui de todas as técnicas de remarketing Todas as ferramentas usadas para criar o remarketing Porém, quando você acessa o Google Ads ou o Facebook Ads Você tem ali algumas ferramentas já prontas para que você use portanto, quando você percebe que o remarketing está atuando quando você vê aquele anúncio seguido às vezes você começa a achar que está sendo perseguido né? e realmente está, porém muita gente não se incomoda com isso justamente pelo fato de que o remarketing vai te lembrar daquilo que você iria fazer e muitas vezes esqueceu, às vezes você procurou um produto nem lembrou qual era a melhor loja que tinha o melhor preço, acessou ali não anotou nada, não salvou os seus favoritos, por isso é bom que suas estratégias de marketing levem em consideração essa ferramenta, o remarketing, para que justamente você consiga ter o um maior número de conversões. Então, por hoje é isso. Obrigado por estarem aqui, por conferirem o vídeo. Sigam nossas redes, bomfimstudio. Mandem este vídeo, marquem os amigos que precisam saber o que é esse tal de remarketing e de todos os outros termos e assuntos que a gente tem abordado e ainda vai abordar. Um abraço e até a próxima!